Hoje nós cuidamos de um parto muito especial de uma paciente que já tinha tido três perdas. já teve dois abortos e um parto de um bebê com ter 18 com 20 semanas. Então ela engravidou pela quarta vez e teve uma bebezinha com a translucência nucal alterada, mas com todos os outros exames normais. Ela não fez nenhum exame de cariótipo e resolveu aguardar até o fim da gravidez. Hoje ela entrou em trabalho de parto com 40 semanas e internou com 4 centímetros para usar analgesia, pois isso era o desejo dela. Tomou analgesia, peridural, o parto evoluiu. O bebezinho foi monitorizado por nós, e ela chegou no período possível ficou no banquinho de parto, tomou mais doses de analgesia, e o parto transcorreu de cócoras no banquinho, sem complicações. A bebezinha pesou 4 quilos e é perfeita. O bebê perfeito está mamando e eles estão muito felizes. That passes, our love grows deep. Taking all our chances on you and on me. I'll take every season, the highs and the lows. Even in our hurting, you're mine and I'm yours. The heart, the scars won't define.